Ah, eu só aí explicar porque eu saí explicar o porquê que o nosso canal chama queimando feijão, explica Por quê? aí. Porque eu acho que é queimando feijão, porque depois que eu casei com comecei a queimar muito feijão. Acabamos de chegar em 5,95. Oi! Oi, tudo bem? Você tá vindo de onde? Agora. E essa tortinha de limão? Pra que agora? Pra que que é essa tortinha de limão? Pra você comer. Não é? Pai ah, de graça. Como com a boca mesmo? Sério? Olha aqui, moeda de 50 centavos. Dá pra ver? 50 centavos. Ó. Isso aqui você encontra em qualquer. estabelecimento onde. Fala que eu perdoe. Pode ver. <risos> Venha. É uma torta de limão. Eu não vi isso, não. É de quanto, né? 100 reais? 100 reais? Não sei. O que você achou? Pode falar a real. A massa tá Oi. estranha? Brinks, Brinks. É uma tristeza todo dia que tem que passar aqui na frente. Burger King. Tem um documentário aqui no YouTube de um rapaz que comeu, é um americano. Ele comeu é, McDonald's por 30 dias e passou mal. Muito mal. Porque tudo que ele comia era McDonald's. Tomava, tomava até água no McDonald's pra você ter noção da gravidade da pessoa. Nunca passe no sinal amarelo. Não passa que nem eu. Se algum dia você estiver dirigindo, por gentileza, se o sinal estiver amarelo e você estiver em alta velocidade, não para. Porque a pior coisa é quando você está atrás de um carro e alguém para com tudo no sinal amarelo. Aí você não sabe se você dá uma buzinadinha. Não buzina, buzinas são para mulheres. <risos> Geralmente é só mulher que usa a buzina mesmo. Uma dica para você que dirige, eu não tinha costume de usar aqui ó, aonde você apoia a cabeça, mas aí eu testei. Você levanta esse daqui e apoia a cabeça, é a melhor coisa. Antes eu, eu vivia dirigindo dessa forma, que eu creio que é muito errado. Vos apresentarei a minha sogra e a minha cunhada, que agora provavelmente está morando nos Estados Unidos. <risos> Ai, logo, vai ver, logo eu estarei nos Estados Unidos. Estará estates. com muitas saudades. Vamos ah. <risos> ver se vídeo vai chorar. Meg! Oi Meg Oi Meg! Que chamego, que chamego, não Deus, meu Deus, meu não me morre, Queima muito feijão, não adianta eu já desistir de comer feijão Feijão também reais o quimo Tá queimando tá o ouro, né? Como é que se passa requeijão em um pão? Assim Primeiro Pronto Até você ver como é que é feita a mortadela, aí você continua, aí você para hum. de comer Igual salsicha, né? Vocês já viram como faz salsicha? Não, como é, é que é? todas aquelas sobras de carne eles colocam dentro de uma reta Moetona assim, ó, Sério? do moinho Esses pão aqui, quem vai comer esse monte de pão? Aceitam. Conhecendo casal então. Conhecendo casal, ah, eu sou não. o que eu respondo. Seu nome completo? Segura é a Nata. Rafael <risos> Oliveira dos Santos, o nome da Sabrina? É. é Pode essa... eu falar meu nome completo, vou pesquisar na internet. É verdade, é. Não, é verdade ela é coragida. Mas... É, eu não posso. <risos> vai, vai que acham. O que, que é tag? Tag é hashtag. hashtag. Não, não é. Tag é isso aqui. Ah, não sei, tô lá, tô lá. Tag é hashtag. Que altura que a piscina nova fez? Que fundura! Ele falou que vai um palmo, pra, um palmo pra baixo. Não entendi porquê, mas achei muito... Eu falei, eu não lembro disso daí. Eu não entro? Eu, não. Nada. eu também não. Você é come fast food? Não, mas vou comer muito. Não, não. É. Mas não me, adoro. Aí, não comer comprou. Um dólar? Um né? S? Será que é bem assim? É? Olha os vídeos na internet. Ah, você trouxe bolo pra nós comermos? Ou pra você ah. comer também? para cortar. Hum. Nina. sabe o que é legal também? Você aprecia as nuvens. De vez em quando eu fico olhando para as nuvens. Eu acho interessante. Enquanto isso a gente ouve o som da natureza, o som da bitorneira. Hortas. Eu tô falando mal de você. Sabrina, não cuida das cadê sua horta, Sabrina? Ela falou. Que... Vamos lá apresentar a horta. Vamos lá. Essa é a horta. Nossa. Aí aqui eu plantei quiabo. Essa é cebolinha. Hortelã? Hortelã é lá em cima. Tem? Aham. Uhum. Isso aqui é coentro, manjericão. Ali é o. E é o orégano? Isso aqui é orégano? Orégano. Não? Pega um, um pedacinho pra você ver. Orégano fresco. Nossa. E aquele ali é... de pizza. Nossa, que da hora. <risos> de pizza, viu? <mesmo. risos> Olha é que grandão ficou ali, né? Nossa, ficou lindo esse muro. Deixa eu pôr sapato. As aventuras de pegar mandioca. Vamos no meio do mato, então. Que furar terra o quê? Onde é que tá isso aí? Tem um aí do lado, de algum lugar. Achei. Eu ia pôr isso nas costas, mas não deu certo. Bagunça imensa aqui. Meu Deus, que medo. Vocês vieram? Meu Deus. Vocês vieram por aqui? Foi, pode vir por aí. Meu Deus, que medo. De cobra. Não, Meu Deus. Olha o fogo, pegou até aqui, né? Tu vai ver o tamanho da mandioca que vai dar aí. Em busca da mandioca. tem. É? Será que aí é? Tem uma raiz do nosso aqui, viu? É? Será que isso aí é Olha mandioca? mandioca é, é mandioca, gente. É aí, É mandioca. Será que incrível? Olha que bom. É a india agora é o quê? Tá. Aí, aí já dá um café bem cedo aí, sossegado, não dá? Nossa, cozida com cafezinho, hein, gente? É só, Olha ah! ah! Vamos tentar sair da floresta amazônica agora. Vamos cair. Consegui. Tô aqui no Twitter, né? E olha só esse vídeo que eu vi. Eu tenho que compartilhar com vocês. Ó, oh, eu cheguei na casa da mulher. Esqueci o nome dela. Tem que chamar de qualquer mesmo. Aqui, mano. Agora tem que chamar o. Outra... É, José! É, José! É, José! Meu é, Deus! É, <risos> A voz é? Ai meu Deus, não sei o nome da mulher. É, esses dois cachorros. Vem cá, vem. Vem, vem, né, né, vem. Ai que bonitinho. Vem cá, vem. Vocês estão carentes de carinho, é? Vocês estão carentes de carinho? Vocês estão carentes de carinho, é? Vocês estão carentes de carinho? É? Carente de carinho, eu levaria seis dois para casa. Estamos indo na inauguração da van, muito legal, né? Muito legal para você. Aqui. Eu Tudo do joinha, tem que parar que você costume Eu é. quero comprar, fora, né? eu quero comprar uma peneira de peneira açúcar, porque a peneira de casa é aquelas funilzinhas, Não peneira nada. Quero comprar lençol branco, cobertor branco, cobertor para não passar o frio à noite. Não é mesmo? Mas eu não vou comprar nada disso, porque eu vou comprar um tênis tá? no shopping. Queremos ver a estátua da liberdade. Não tem estátua da liberdade aqui nessa. Ah! <risos> Como assim? Vai para os Estados Unidos. Ai, ah, que chato. Aqui não tem, obrigado. Ah, não gostei, mas quero ir embora. Seja bem-vindo. Aperte o botão em cartão. Ai, meu Deus, meu cinto. Obrigado. O povo de Indatuba é muito desesperado. É como se o mundo fosse acabar hoje. Vem todo mundo pra. Inclusive nós. <risos> Inclusive a gente, exatamente. Os tubanos é desesperados. Nossa, estão comprando várias todo coisas. Todo mundo comprando, pra... né? Várias secundas e. Ai, quase que se recupera. Tá saída, né? Tá sair, Mas né? ninguém sabe. E aí a gente não precisou. Ninguém sabe. Gente, eu que botar roupa. Sai Olha é. que bonitinho isso aqui Olha cara, esse daqui é, Olha esse vestido Isso é um vestido? Quase é um, um vestido, um um vestido. Maior A gente tá andando, mas a gente nem sabe praticamente para onde é que a gente vai Olha isso aqui, Sabrina, 49,90 Bonitinho isso aqui, se não tivesse o zíper seria mais não, bonitinho Esse daqui, ó A menção que é Nélvis, sua mãe Entendeu, né, o Delvis? Andando internamente sem saber pra onde vai, né? E eu vou comprar. Não, tá andando só, só indo reto, sem saber pra onde é vai. Só ande, só vai. Vou aqui. Eu vou roubar aqui. internamente sem saber para onde vai, né? E eu vou comprar. Não, tá andando só, só indo reto, sem saber para onde vai. Só ande, só vai. Jesus eterno. Achou que você queria? Quero branco. Eu acho que isso é branco. Isso é protetor, não é branco. Uma peça de lençol Eu penso né? é el... Esse vocês é com elástico Para colchões Com elástico Lençol com elástico 100% algodão Mas o materialzinho parece aquelas coisas lá Não, também Esse é com ou Vamos ler, né? Lençol com elástico Esse aqui é sem, mas olha a qualidade é outra. A qualidade é outra, é diferente Consegue ver? Entender? pegar? É, mas assim, né? é, eu levaria esse, esse outro aí Vamos levar esse aqui que lá Quem você vai querer comer, né? Chuva, terminamos, saímos... Terminamos, não compramos nada que o meu esposo não deixou? Compr quer dizer, como se ele mandasse em mim Ele não manda, não. óbvio, né gente? Ele não quis... Então quer. vai sozinha Tchau, aqui, tchau Eu vou tchau. pra onde eu quiser e você vai ficar Falou que eu não mando nela Isso é feminismo Feminismo completo mas tá lá Que vai ficar me procurando Um raio! Loja de pet shop. É pet shop isso aqui? É pet shop? Tem um cachorro bravo ali das casas, aquela casa seus do CFGTS 1415, você pode parcelar. Pega o seguro desemprego e compra aquela casa em cima. De volta à vida. Ai, bom pra trabalhar o dia inteiro. O que você acha? Tem um espelho? Esse é o. Não, como cara, fazer? ele vem com uma palmilha mais confortável. É, eu tô bem diferente. Ele tá sentindo um gel, ele é um é, de gel. Diferente. Com o nome de ortopédico, é bem mais confortável que eles. Ele, a costura dele é reforçada, todo o tecido dele é reforçado. E aí, como é que você tá? Bem, bem, bem, bem, bem sumido, rapaz. E essa câmera aí? Eu comprei. Vamos lá. Falou o quê? E agora a gente vai comer... Subway Subway fe... Felizmente a gente achou aqui, né? A gente achou que a tinha... gente... Eu a loja! Estou esperando a Sabrina Ela ali no Burger King pegar uma super comida enquanto eu peguei um Subway Subway porque tem gente que no casamento alguém tem que ser saudável, né? Pelo menos. Ah, colocou gelo agora. Finalmente, agora tem gelo. Porque gelo. Cuidado fiança é o jeito que você tá fazendo aí, não tem nem papel aqui. Então vai lá, pega gelo. Tá mais gelado? Agora. Falei que não queria esse lanche, mas. Ah tem molho de barbecue. É, é picanha barbecue. Como é que tá o gosto? Muito bom. Eu acho bonito. Hum. Vai, vai, vai, hum. vai. É suja? Gostaria de dizer Sim, que minha esposa gostou.. Gostou desse óculos. Olha eu aqui, Sabrina. Riam, do podem do rir. Próprio, gente. Eu geralmente eu fico com o cabelo preso. Eu não gostei. Tem quem goste, tem quem não. Tinha. Eu não. Né? o pior que eu gostei. Ah, precisa ver, coisa feia. É. Você acha que ficou grande demais? Meu nariz. Não tenho culpa do seu nariz ser pequenininho. Para. E aí, o que você achou? De todos, o que eu mais gostei foi esse. Sério? Sabe que eu fiquei parecendo oh, o nome do reis? Mas... O dele, nesse óculos. Seja sincero. Oh. Bom. Bom. Fala que eu tô aqui quando eu vou levar do mesmo jeito. Ah, sim, aí sim, meu Dois bem. Depois redondo, né? Aí sim, Quase a que reação mais boa. Eu fiquei muito bravo porque eu fui ali validar o ticket de estacionamento. Eu falei, moça, é do débito. Ela insere o cartão e tal. Eu falei, é débito. Ela não falou nada. A falei, muito obrigado. Ai, que raiva que me deu! Eu queria que ela tivesse passado no crédito, porque ia ficar muito brava. Ah, porque bravo. ela não olhou nem na sua cara? Não olhou na minha cara, me deu uma noite. Quase que eu perguntei se você estava tudo bem na vida as dela. As pessoas trabalham assim, Rafa. Mas as pessoas não podem trabalhar assim. Ela eu não tenho culpa pegar. dela, né? Enfim, casas. Chegamos, né, meu bem? Chegamos em casa, estamos Ai, muito sujeira. cansados. Sua cachorra, Nina. Olha, olha a cor disso. Você acha bonito, né, Nina? Olha a sua Nina, cor. Tá Jesus, deita. Não, deita, não, deita, não, deita, não. deita, deita. Meu Deus, essa é a cor de pata, cachorra. Deita. Depois vai querer subir na cama. Meu costa. Deus, vai subir na cama, ah, oh, oh, E não. o dia de hoje acaba assim, muito cansados, né, Sabrina? Olha o amendoim que tirar pele. Amendoim para tirar pele. -louça. Muito cansado, chegamos Louça em casa. E nosso dia acaba assim, todo, todo mundo muito cansado. Muito. Um... encontra muitas pessoas no Sarei shopping. De casa hoje. Encontra... comprou dois pontos. Um de Uma... E ainda é a... a tuba, nós encontramos comprou na rua também. Mas... Comprei um óculos desnecessário que é necessário. Ai, meu Deus, vou até descansar, Esse é meu, a minha capinha é vermelha. A minha, Sabrina, essa... A minha capinha. Essa é brinda. É a minha capinha é a A minha capinha é Eu que escolhi essa capinha essa... Você escolheu essa daqui, marronzinha ó. Bom, meu vlog vai terminar assim hoje com o um dia super ensolarado. Essa capinha essa é minha? Essa capinha é minha. Vamos ver então no vlog. No vlog eu, eu, eu que escolhi isso daqui, ah, Sabrina. Essa capinha é minha. Você, você que, que, escolheu que escolheu isso aqui? Você escolheu, claro. Você ah. escolheu, mas é minha. <risos> claro que não. Ai, sujeira. Claro que não. Sim, Tchau. Mira. Tchau pra vocês. Se inscreve aí, dá um like, curte, comenta. Nossa. É isso aí, gente. Tchau.